Salve! Sou o Marco Querini. É, cheguei de uma, de uma atividade agora da noite e vou contar uma história interessante que eu pude vivenciar hoje na parte da manhã. Eu fui convidado a dar uma aula no colégio para alunos de 11 a 12 anos de idade e a gente teve a oportunidade de mostrar um pouco do lado do empreendedorismo. Muitas vezes a gente sempre pensa sobre o um lado negativo, a gente está sendo bombardeado pela imprensa falando sobre os problemas de crise que o país vem passar. Existe crise? Sim, existe crise. Mas aí esse vídeo que nós passamos para os alunos falava um pouco da história da Honda, né? do Honda, vamos dizer assim, do senhor Honda. imagine um período de guerra. Há muitos anos atrás, em que o seu país estava sendo devastado por bombardeios, você não tinha matéria-prima, você construía uma indústria e ela depois era destruída tempos depois. E você tinha que conseguir recursos, não só materiais, econômicos, de mão de obra, para poder desenvolver seus projetos. Ele, muito jovem, várias vezes ele teve os projetos dele tidos como grandes sonhos, como coisas que não poderiam ser realizadas. E ele deixou-se contaminar por esse tipo de pensamento? Não, ele não deixou-se contaminar. Mesmo tempo. As portas fechadas na cara, ele continuou com o sonho dele, ele persistiu com a ideia dele. E o que, que ele fez? Ele pegou duas tecnologias diferentes, uma bicicleta e um pequeno motor de pequeno consumo, e transformou uma bicicleta motorizada. Então vocês vejam, numa época de guerra, com escassez de combustível, com escassez de recursos, ele conseguiu transformar uma adversidade em uma grande possibilidade que ajudaria as pessoas a se locomoterem sem ter grande gasto econômico. Só que o que aconteceu? Aconteceu que em um determinado momento faltava até material, um insumo para o desenvolvimento dos motores. Sabe o que, que ele fez? Ele pegou os próprios dejetos dos tanques de armazenamento de combustível do exército americano e transformou isso na matéria-prima a ser utilizada na construção dos motores. E vocês vejam, hoje, a Honda é tida como uma grande empresa de inovação tecnológica, com, como, por exemplo, um modelo a ser seguido no desenvolvimento de inovação. Pois é, por quê? Porque esse empreendedor, esse visionário, esse homem, acreditou primeiro em sua capacidade. Segundo, na capacidade dos seres que o auxiliaram a desenvolver o seu projeto. E naquela época em que não existia computadores, ele escreveu milhares de cartas para os lojistas para auxiliarem a desenvolver esse projeto, para conseguir o capital, o montante necessário para que a sua ideia estivesse na casa de todas as pessoas que poderiam utilizar aquele meio de transporte de no momento de devastação do seu país. Pois é, esse é apenas um exemplo. Como ele, existem outros seres, outros empreendedores, que talvez um desses empreendedores seja você, ou no futuro seja você.